suas gemas mais baratas com segurança e rapidez no Portal dos Créditos. Use o cupom de desconto Gordinho Clash e compre com o melhor preço do Brasil. Acesse portaldoscreditos.com.br. Hey! E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Gordinho e dessa vez senhoras e senhores é um vídeo muito especial. Vocês sabem, todo mês eu recebo caixas com presentes, da Nerd ao Cubo, lembrando, é o primeiro link na descrição, caso você queira assinar, as assinaturas são limitadas, então se você não correr, você fica sem, ok? Então vamos lá, eu recebi a do mês de janeiro, mas em janeiro eu não estava fazendo vídeos, e agora eu recebi a do mês de fevereiro, chegou aqui em casa, então hoje nós teremos um unboxing duplo das caixinhas nerd ao cubo e olha só a vermelha é a do mês passado e a branca é a desse mês senhoras e senhores a vermelha eu nem sei o que tem dentro deixei fechada exatamente para ter a surpresa junto com vocês assim como essa branca vamos lá então vamos começar abrindo por ordem de... cronológica vamos abrir a vermelha primeiro o que a gente tem nessa caixinha vermelha caixinha da IGN lembrando até as próprias caixas são colecionáveis olha só isso daqui se não me engano é um play 1 né é um Play 1, cara Isso aqui é o formato de um Play 1 Temos então a revistinha Isso aqui a gente vai deixar pra depois Tem uma revistinha com, com, com, com muita coisa legal também Inclusive os spoilers, né? Do que que tem na caixinha Logo de cara nós temos isso aqui Que é a nossa Exelat camiseta Que sempre vem nas caixinhas Vamos fazer então mais rápido Porque hoje são muitos presentes E nós realmente temos que correr Vamos deixar esse plástico de lado Vamos dar uma olhada na camiseta Eat, sleep, game, repeat Coma, durma, jogue, repete Muito doida a camiseta, cara <risos> Cara, muito massa, velho. Gostei bastante Me serve? É, essa me serve Essa aqui é extra GG <risos> Vamos continuando em, Dentre os temas vermelhos temos um desodorante Old Spice Um desodorante do homem homem Que não tem essa voz, inclusive Vamos ver, peraí, como é que abre isso aqui, cara? Ó, abri Outros pais, o desodorante do homem, homem <risos> Tem um desodorante, beleza Ok, temos uma caixinha Olha, cara Meu Deus, o que é isso? Produto exclusivo Nerd ao Cubo Vamos abrir essa caixinha É um chaveiro do... Cara, esse aqui é do The Witcher Do The Witcher, Eu acho que não necessariamente do The Witcher 3 Mas do The Witcher The Witcher da saga The Witcher, dos jogos The Witcher. Mas, é, se não me engano, é mesmo, viu, Vi? É, é aquele amuleto do próprio protagonista. Olha só que bonito! Bem bonito, olha. Produto exclusivo Nerd Alcubo. Só quem assina mesmo a Nerd Alcubo pra ter um chaveiro como esse. Cara, tem uns chaveiros muito legais. Eu tenho até hoje um chaveiro do Batman vs Superman, por exemplo, na, minha, na chave do meu carro. Temos isso daqui que eu não sei o que é: um óculos, cara. Um óculos da IGN. <risos> Um óculos vermelho, modelo Ray-Ban Olha só Fiquei bem? Enfim, vou continuar o vídeo com esse óculos Cara, que óculos escuro, meu Deus Temos mais um bottom pra nossa coleção Depois eu vou mostrar minha coleção completa de bottoms Se não me engano, esse aqui é o símbolo da IGN Esse bottom aqui, eu não sei de, do que se trata Mais um bottom pra gente Temos também pra finalizar Agora, imagino eu Acho que sim, é. isso aqui é a última coisa um livro, basicamente, quase toda a caixa tem um livro. E essa daqui, 52 mitos pops. Deixa eu só ler aqui atrás um pouquinho pra vocês. O Coringa elouqueceu, é, Hatch, Hatch, Hatch lidger Acho que, se não me engano, é o, é o Duas Caras, né? J.K. Rowling não escreveu os livros de Harry Potter? De volta para o futuro, de fato previu o futuro? Lewis Carroll escreveu Alice no País das Maravilhas sobre influência de drogas? 52 mitos pops, então. Olha só que livro legal pra você ler de vez em quando, saca? Sabe, ler um capítulo por dia, só... Cara, que livro gostoso de assistir, velho. De assistir, né? Vou assistir um livro. Livro gostoso de ler, imagino. Olha, olha, olha aqui, ó. Venom foi criado por um fã do Homem-Aranha. E vamos abrir mais um aqui, ó. O Yoshi é um Pokémon? <risos> Enfim, muito legal, cara. Esse aqui, com certeza, dá pra você ler em qualquer lugar que você for. Não requer muito do seu tempo ler um livro como esse com certeza deve ser muito divertido agora sim vamos deixar a nossa caixinha vermelha do mês passado de lado se não me engano não tem mais nada nós fizemos um unboxing dela vamos pra mais nova caixinha da Nerd ao cubo que só pela caixa já surpreende, já dá aquele dor, aquela hum, uma facada no coração porque tem o Goku soltando um Kamehameha, o Kuririn morrendo como sempre ele morre é, e tem o que mais aqui ó, tem o Seiya do Cavaleiros do Zodíaco tem o... cara, tem altos Cavaleiros do Zodíacos aqui nessa... na parte de cima. E aqui embaixo tem mais Dragon Ball Z, Goku, Vegeta, Frieza, enfim. Vamos abrir, cara. Tô ansioso por essa caixinha. Essa aqui parece que tá incrível. Olha só. Já, já logo de cara você já sente a pressão porque aqui, aqui é o fundo daquela caixa do... onde o Seiya guarda a armadura de Pegasus, né? Só pra você se sentir, se sentir, se sentir, cara. Temos uma revistinha do mês, depois eu dou uma olhada. Vamos deixar a revistinha de lado. Nossa, cara, deixa eu me preparar. Temos várias coisas, temos várias coisas. Vou começar pelo que talvez seja o mais legal. É um barrilzinho aqui, que o correio deu uma, uma arrebentada. Eu não sei o que se trata, vamos abrir o barrilzinho. Nossa, ah, meu irmão. É uma caneca, parceiro. É uma caneca, não tem mais nada na caixa. Olha a caneca do One Piece. Você que é fã de One Piece, inveja-me inveja ME! Olha que caneca bonitinha! Muito, muito legal! Muito, muito legal! Não, comecei bem! Comecei bem! Temos aqui agora o que é isso? Você vai me invejar fudido agora, parceiro. Olha isso daqui! Posso o perigo e o agora vai tem uma esfera do dragão de três estrelas. Chupa essa sociedade. Vamos continuar aqui. Ah, vamos ver a peita. Vamos ver a peita desse mês. Vamos ver a peita desse mês. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Só pelas cores, hein? Só pelas cores, hein? Nossa, compadre! Olha isso! Olha a camiseta desse mês. Do Goku criança, parceiro! Morra de inveja! Que camiseta louca! Cara, que camiseta... Não, ela tem que me servir, senão eu vou ter que emagrecer pra entrar nela. Cara, com certeza ela me serve e, véi, que camiseta foda! MEU DEUS! Que caixinha foda! Essa foi uma das melhores. Essa... Tem mais conteúdo aqui, vamos ver. Temos o bottom. Se não me engano, esse daqui é o... o, o... Cara, esse daqui é aquele olho do... Do Naruto, mano. Eu não assisti Naruto, julguem-me. Eu não assisti muito Naruto. O olho do Sasuke? Como é que ele chama? É o... Sei lá. Enfim. Eu... É um botão bonito. Mais um pra coleção. Toda caixinha vem um botão. Os dois, por coincidência, foram botões vermelhos. Os dois, das duas caixinhas do unboxing duplo que a gente fez aqui hoje. Temos mais conteúdo aqui, senhoras e senhores. Temos a nuvem do Goku. É, nuvem voadora. É, beleza. O que, que é que é divulga nas suas redes sociais? Já estou divulgando. E... Como é que é isso daqui? Isso daqui é o quê? Abrir a nuvem do Goku, ok Olha só, eu não sei o que que é isso Eu acho que... Ah mano, isso aqui é de colocar na mala Nome, endereço, cidade, telefone Isso aqui é de colocar na mala, parceiro Pra você identificar a sua mala Cara, que louco Eu nunca tive um negócio desse Pra colocar na mala, com certeza Todo mundo que me vê com a minha mala vai pensar Olha, o cara é fã de Dragon Ball ele tem uma nuvem voadora <risos> Que louco, muito legal mesmo Muito, muito legal Essa aqui realmente surpreendeu E temos mais nada Mais nada, mas temos aqui também Um mangá Night of Sidonia É um mangá futurístico Provavelmente, é tipo um samurai Astronauta, se liga É o Sasuke né? Ele é o Sasuke Que tá no espaço e usa uma... e usa espada, né? Se não me engano, mais pra frente no desenho ele usa a espada Caralho, olha o tamanho da espada do cara Muito, muito show Muito show Sempre com material, conteúdo pra leitura Botam camisetas épicas Se você quer ter um desses na sua casa Lembrando, é o primeiro link na descrição Se você gostou desse unboxing duplo Talvez você vai gostar Do próximo unboxing que vai ter aqui no canal Que eu vou gravar na sequência desse daqui Fica aí fica na dúvida, vou deixar aqui nos cards caso já tenha saído, quando você estiver assistindo esse vídeo, talvez você possa assistir um outro unboxing, caso você que goste de Clash Royale, você vai pirar ok? Então, espero que vocês tenham curtido não se esqueça de dar uma olhada, dar uma conferida no conteúdo da Nerd ao o primeiro link na descrição, deixe seu like, deixe seu comentário, seu feedback, o que, que vocês querem assistir mais aqui no canal, falou um grande abraço do gordinho galera e até a próxima é nóis